convite do Movimento Estudantil das pessoas de LICTES e Juais. Eu fico muito contente de vocês terem me convidado, é, tendo em vista não é, a, a formação que vocês recebem aqui no curso eminentemente Política. Eu também já dei aula no curso de Pedagogia em 2008, não é, antes da, da professora Betânia Santiago chegar aqui, eu dava aula de história, de educação, etc. E aí depois eu fui definitivamente lá para o curso de administração e economia. É, eu quero também falar da minha alegria de estar aqui na mesa com Ana Maria Barros e Fabiano, né? Representando é, o movimento dos professores, do sindicato. É, Ana Maria e eu nós somos parceiros, né? De vários trabalhos. A gente tem aí é, capítulos de livros para serem publicados, né, Ana? Que está mais de ano aí a universidade nos devendo a publicação do capítulo. A gente tem trabalho com os indígenas juntos. É, e, outras, e outras paradas, não é? Exatamente. Então, minha alegria de estar aqui. E eu espero que a minha contribuição sirva para a gente pensar um pouco essas questões. É, eu vou partir de, de uma autora que me é muito cara, que é a Hannah Arendt, que Ana Maria conhece muito bem também, é, e que é uma autora que vem da filosofia, mas ela dedica a sua vida inteira é, a discutir política. Tá certo? E aí, em uma entrevista que ela deu em 1964, a Hannah Arendt foi questionada por ser é, uma das poucas mulheres que ocupava o lugar de filósofa. E eu, ela disse, eu não sou filósofa, o meu campo de atuação, se assim se pode falar, é a teoria política. E rechaçou também esse argumento em relação ao fato de haver, em grande medida, apenas filósofos no campo da, da filosofia e da política Vejam só, Hannah Arendt disse que não era filósofa Mas teórica da política E é, eu estudo a Hannah Arendt Mas eu não posso me dizer Que sou propriamente um teórico da política Eu me compreendo como filósofo por formação Apesar de estudar a política Diferentemente de Hannah Arendt que estudava os eventos como evento totalitário e outras coisas, é, políticas do seu tempo, movimento sionista, é, eu venho de uma discussão mais teórica, da metafísica, da teoria do conhecimento, e cheguei a terminar então, por esse caminho. E aí me apaixonei pela teoria política ou filosofia política a partir desse percurso. E aí, vejam só, para falar sobre esse tema, o poder local nas escolas municipais, a política educacional demanda quem pode e obedece quem tem juízo, quando o Mirtes me mandou essa temática, eu lembrei logo de um fato, de um acontecimento que eu experimentei há pouco tempo. É, na verdade, eu sou de Recife. Quando eu vim morar aqui em Caruaru para dar aula nessa universidade em 2008, meu pai veio comigo é, no caminhão trazer uma pequena mudança e quando nós instalamos a minha mudança aqui meu pai disse, olha, vamos visitar uns parentes que a gente tem aqui numa cidade vizinha e aí eu fui visitar esses parentes e quando cheguei lá meu pai me apresentou e disse, olha, esse aqui é meu filho vai ser professor aqui em Caruaru tal, e ele ensina o que? ele disse assim, meu pai, é filosofia é o cara disse, e por que ele não fez computação, que dá mais dinheiro? É? Mas a simpatia e a espontaneidade desse meu tio, distante, me conquistou e eu comecei a frequentar a casa dele com bastante assiduidade. E aí, uh, ele tem uma filha, uma prima minha, que é professora do município, professora contratada. E no interior, aqui, Uh, na nossa região, mas também nos arredores de Caruaru existe algumas coisas que são muito interessantes. Então esse meu tio ele mora num sítio, no sítio da cidade e o sítio, como muitas vezes acontece, tem o sítio dele e os sítios vizinhos são de parentes. É um primo distante, é um cunhado, etc, etc. E ali acabam se constituindo nichos políticos. Quando uma família fecha com um candidato a prefeito, então todos os sítios ali daquela região fecham porque são, é todo mundo parente. E parece que há tipo um acordo para que isso aconteça, para que aquele sítio seja valorizado, para quando se precisar de pedir uma máquina para abrir uma estrada, para quando se precisar de um carro, pipa com água, que se possa conseguir, então eles têm essa prática e também a prática de empregar as pessoas então, quando se apoia o prefeito quando se é do lado daquele prefeito que está no poder os parentes vão todos para a prefeitura e aí, a, essa minha prima ainda em formação tá certo? ainda nos primeiros anos de formação como professora, conseguiu um lugar para dar aula na prefeitura só tem que o marido dela, é, no meio do percurso, nas eleições que teve agora há pouco para governador e deputado, andou falando na cidade, uma cidadezinha pequenininha, de 16 mil habitantes, que não iria votar no candidato a governador do prefeito. E aí começa a história que eu vou contar para vocês, que é, a minha prima foi demitida. Ela foi demitida porque chegou nos ouvidos do prefeito que o marido dela não ia votar no candidato dele. E aí ela foi falar com meu tio e é, ele disse não, eu vou falar com o prefeito. Porque como é que ele demite você sem me consultar? Ele não podia fazer isso. E aí meu tio foi na prefeitura, falou pessoalmente com o prefeito, e o prefeito disse não se vocês, se a família do Ciclo Anuncias, como chamam lá, me apoia, então ela pode voltar ao trabalho. E aí, com 15 dias, ela foi recontratada. E a outra jovem professora, que assumiu aquele lugar, perdeu aquela turma. E aí, ela voltou, não muito satisfeita, e o prefeito, ainda não sei se exigiu, mas eu soube do fato que o meu tio teve que subir a um palanque Numa é? das vezes que os candidatos do prefeito foram para a cidade Para declarar publicamente o apoio àqueles candidatos é? Foi até uma cena engraçada porque o, o meu tio errou o número do candidato é? Ao invés de falar o número certo, colocou um número que não existia e aí o pessoal atrás ficou dizendo, não, esse não é tal E ele, coitado, nervoso, né, convenceu isso E a minha prima continuou a dar as suas aulas na, no município Recentemente o meu tio desistiu de apoiar o candidato que o prefeito está indicando Para é, substituí-lo na prefeitura no próximo mandato O que, é que aconteceu? Dessa vez... É, ela recebeu uma ligação Que dizia assim Olha, o prefeito mandou lhe demitir E disse que você sabe o motivo e Que se você quiser alguma satisfação Procure ele E aí ela mais uma vez foi demitida Por um simples é, é, boato Por um simples motivo né, De que possivelmente a família não pararia aquele candidato a prefeito. Veja só essa história que eu estou contando para vocês, que eu conheço, que me é muito familiar, porque eu escutei isso recentemente, e é muito interessante como as famílias contam isso, né? É... Inclusive, vieram agora há pouco, faz uns 15 dias que eu fui lá, e vieram falar comigo para fazer um discurso para um vereador, que a família vai apoiar. Se você não é professor de filosofia, você pode fazer um discurso e aí eu respondi o seguinte, disse, olha, me diga uma coisa, é, você quer que eu diga, como, vocês todos e todas, me licença porque eu vou dizer, vocês querem que eu diga, como um casal deve transar? Mas não, não, tem nada a ver, tem a ver sim, tem muito a ver, porque com a política é da mesma maneira, quem tem que definir as necessidades, os gostos, o que pode e o que não pode, é a relação. É somente na relação, é somente no contato com o povo, com a realidade que se pode perceber necessidades, o que demanda, de uma maneira um pouco né, exagerada, né, para tentar fazermos entender que não existe nenhum discurso feito de ninguém para isso. Vejam, quando recebi o convite eu lembrei logo dessa história toda, não é? Porque isso tem muito a ver com aquilo que se propõe discutir aqui que é essa questão do poder, que é essa questão do clientelismo político na educação. Então vejam, é, eu tendo em vista que nós temos aqui uma, uma professora que domina esse tema muito bem, que foi objeto de pesquisa dela, eu me propus a não trazer isso de maneira tão espontânea, para não cometer muitas garfes, né? além de Ana Maria Joás, que acabou de estudar o tema. Então, eu escrevi, a partir dessa história, algumas reflexões para que a gente possa pensar um pouco essa questão a partir do, do lugar onde nós estamos, do Agresso pergamutano. Tá certo? Então, vejam: esse caso que eu acabei de contar para vocês, apesar de absurdo. Não me parece ser um caso excepcional na realidade política das cidades do Agreste pernambucano. Eu diria mais, situações similares acontecem muito frequentemente também em outras áreas, como na saúde, como na administração. Né? Então, não é exclusivo da educação, não é um problema exclusivo dos professores. Na área da saúde é a mesma coisa. Os técnicos, enfermagem, enfermeiros, etc., são admitidos e demitidos de acordo também com esse clientelismo político. Quem trabalha na administração, muito mais. Então, não é algo que me pareça exclusivo da educação. No entanto, parece-nos mais danoso, mais perigoso para a educação, tendo em vista que o ensino não envolve apenas um projeto municipal, mas também um planejamento escolar. Envolve também um planejamento pessoal. E a troca de professores, arbitrariamente, em nada contribui para a qualificação do ensino e para mesmo a sua execução com qualidade. Nesse sentido, precisamos iniciar esclarecendo que nossa proposta para essa palestra é problematizar o exercício arbitrário do poder local nas escolas municipais e indicar alguns caminhos teóricos e práticos para pensar uma possível superação desse estado de coisas. Como o Bittes falou, é, a partir de Hannah Arendt eu pensei quais são as possibilidades, o que, é que a gente pode pensar para superar isso, como hipótese, né? que a autora não tratou disso mas fazendo uma leitura do pensamento de Hannah Arendt. Trata-se de discutir como o clientelismo se faz presente nas gestões dos nossos municípios e como isso é danoso a qualquer tentativa de haver alguma política educacional que contribua efetivamente a para a educação de qualidade. qualidade. O clientelismo é um fenômeno típico da política brasileira e como a professora Ana Maria Barros apontou no seu artigo intitulado O Clientelismo e a Política na Educação Municipal, no Nordeste, ele resguarda relações de continuidade e ruptura, com, por exemplo, o coronelismo do século passado. O clientelismo, em nosso ponto de vista, é uma forma de tentar impedir o amadurecimento democrático dos cidadãos do interior, e dessa forma Perpetuar as oligarquias e o patriarcado local no poder público municipal, através do que nós chamamos geralmente de currais eleitorais, que elegem ou as velhas famílias ricas e influentes, ou os seus paus mandados. No clientelismo não existe o um exercício efetivo da democracia, visto que o que prevalece é uma relação de coerção em que, por um cargo comissionado ou um contrato temporário, as pessoas são submetidas a manifestar apoio irrestrito e votar nos candidatos indicados. Onde não há o pleno direito de se votar e participar da coisa pública de maneira consciente e autônoma, mas unicamente através da coerção não há a realização efetiva da política. Veja só, e aí aqui eu já cito o pensamento de Hannah Arendt. Foi essa autora que disse que a política pressupõe consciência, pressupõe autonomia e pressupõe liberdade. Para ela, política é sinônimo de liberdade o mundo público. Isso significa dizer que, onde quer que haja qualquer tipo de coerção, não há verdadeiramente política. O que há, na verdade, são tentativas totalitárias de dominação do espaço público, que se destrói enquanto espaço público. A política acontece apenas em um espaço em que os cidadãos possam agir de maneira consciente, autônoma e livre. Fora dessas condições, a política não se realiza. Mas o que se efetiva é o que geralmente chamamos de politicagem, que nada mais é que a degradação da política em interesses pessoais e privados. O que está em jogo, portanto, é a inversão teórica e prática entre o público e o privado, como apontado por Hannah Arendt na obra A Condição Humana. Nesse livro de 1958, a Hannah Arendt discute profundamente essa inversão entre o público e o privado. A análise que ela faz, a partir dos Estados Unidos e da Europa, é que o público e o privado submergiram em nome de uma outra esfera que ela diz que é a esfera do social. E essa esfera do social não é nem pública nem privada, é uma outra coisa. Ela parte de uma leitura de Aristóteles, foi o Aristóteles, do livro A Política, que tratou de diferenciar com clareza o público do privado. O espaço público... É o lugar onde nós manifestamos a nossa identidade única e repetível. O espaço público é o lugar da liberdade. O espaço público é o lugar do humano. O privado, diz a Hannah Arendt, é um lugar de privação. De privação da nossa humanidade. É um lugar de privação daquilo que nos caracteriza como seres humanos. Propriamente. Então vejam, nesse sentido aí Onde há a coerção Onde não há o um incentivo Onde não há a possibilidade De agirmos politicamente Exercendo nossa liberdade Há também uma degradação da nossa condição humana Da nossa dignidade humana Então a gente aí observa um ponto muito sério do clientelismo, que nos degrada naquilo que melhor nos caracteriza, que é a nossa condução, condição enquanto seres humanos. Para Hannah Arendt, o privado significa privação. De acordo com essa autora, para os gregos antigos, ser privado não era, particip era não participar da condição que nos torna mais humanos, a liberdade. Isso porque o modelo da esfera privada é justamente o patriarcal, isto é, onde havia um chefe que tinha poderes irrestritos sobre todos os aparentados, ou porque nós não podemos dizer dos seus afilhados políticos. A esfera privada, o um lugar privado, não é o um lugar da liberdade. Quem está condenado ao privado não é propriamente humano. E aí, vejam só, nesse sentido, nós podemos observar algo que eu achei bastante interessante quando pensava nessa palestra. Se Hannah Arendt viu, na realidade dos Estados Unidos e da Europa, que o social ocupava o lugar do público e do privado, a nossa situação no interior de Pernambuco, no nosso agreste, no nosso sertão, é que nem o privado, nem o social, nós temos o direito de ocupar. Nós ainda estamos no campo privado, de negação da nossa condição humana. Porque é da esfera privada que nós temos um chefe de família, um patriarca, que tem poderes restritos sobre todos os seus familiares. O direito de vida ou de morte de definir o destino, de definir as vontades, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido aí, esse patriarcalismo, tão presente através de algumas expressões políticas locais, manifesta a gente que nem mesmo a esfera do social nós ainda conseguimos adentrar. Mas parece que ainda, comparativamente falando, resguardando as três diferenças, Aí estamos na antiguidade grega, onde só havia o um privado e o um público e permanecemos no campo privado. Nesse sentido, o coronelismo do passado e o clientelismo do presente não são mais do que formas de manter a lógica... Isto é, os interesses de poder pessoais, de famílias oligárquicas da nossa região agrestina. Então, nós parece que não conseguimos nos alforrear, nós não conseguimos nos libertar ainda desses grupos, dessas famílias que, durante muito tempo, vem mandando em nossas regiões, em nossas cidades, e que nós nos comportamos muitas vezes como filhos, como afilhados, como parentes, e vamos obedecendo e vamos seguindo né? essa lógica, que é a lógica privada. Enfim, podemos agora nos perguntar, então, como é que isso impacta ou pode impactar na educação local? Finalmente, refletir sobre quais são os caminhos teóricos e práticos de uma possível superação desse estado de coisas Na política e na educação A história que contei no início É um exemplo claro de como funciona o clientelismo na educação O emprego do professor não é definido por sua qualificação Por sua especialização E muito menos, em grandíssima medida Pelas garantias constitucionais do concurso público o que define, o que acaba por definir o ingresso de alguém, de algum professor na educação É a indicação de um vereador, de um prefeito Que acaba tendo o direito também de lhe demitir a qualquer momento Então, nós temos aí um impacto direto Através dessa possibilitação de troca do apoio político e do voto pelo emprego. O clientelismo vai, na educação, aparecer dessa maneira. Nesse sentido, o primeiro problema, visto não haver qualquer consideração com a profissão e com a qualificação, mas, antes de tudo, a preocupação é com a manutenção do poder por quem indica. Ou seja, não há qualquer preocupação por parte Desse poder supostamente constituído, não há nenhuma preocupação com a educação. Não há nenhuma preocupação com a qualidade do trabalho do professor, com a, situa com a situação do trabalho. A grande preocupação é a manutenção do poder. É criar os seus, os seus currais, é criar os seus nichos eleitorais para que se possa, através daquela situação, você ir se perpetuando no poder ou aqueles a quem você indica. A instabilidade profissional, a rotatividade de professores e a ocupação das secretarias por pessoas que não entendem de educação e que muitas vezes nem ao menos têm interesse por ela, Implica a total negação de qualquer possibilidade de uma política educacional Não é? Por isso que foi muito bem colocado lá a palavra aspiada No máximo e de maneira precária, a preocupação reduz-se A dar conta dos índices exigidos para a educação básica No máximo, né? quando se faz E geralmente há a intenção, mas dificilmente se atinge também as relações de poder em que o professor não tem direito de expor suas posições de forma autônoma e livre, pois pode ser delatado e perder o seu emprego, aliada a péssimas condições de trabalho e salários vergonhosos, destrói a possibilidade de educar para a liberdade e para a autonomia. Ora, se nós, professores e professoras, no exercício do nosso trabalho, no um exercício da nossa condição humana, não as experimentamos propriamente, como é que nós vamos ensinar isso para os nossos estudantes? Como é que nós vamos ensinar os estudantes a exercerem a sua cidadania de maneira crítica se nós estamos presos a algum cabrejo? Então, de alguma maneira, isso contribui também com a perpetuação desse clientelismo. Porque a educação acaba ficando presa, amarrada a esse estado de coisas. A educação, na visão de Hannah Arendt, acontece em um espaço entre o público e o privado. O um espaço item entre, um entre, né? Não é nem público e nem privado. Também não é o social. Isto é, é uma esfera transitória. É um espaço transitório que prepara a criança para o exercício da liberdade no espaço público. Ora, como é que nós preparamos as nossas crianças para exercer sua liberdade no espaço público, onde não há liberdade e onde não há espaço público? Então, nesse sentido, se nós pensássemos a partir do que a Hannah que concebeu como o sentido da educação, nós não teríamos, no contexto do clientelismo político, qualquer possibilidade disso. Contudo, onde está o espaço público nesse contexto social local? Ele foi engolido não pelo social, como pretendeu Hannah Arendt. No nosso contexto, ainda estamos presos exclusivamente ao privado. Pela perspectiva da autora, o que há não é poder. É muito interessante, Ana Ara escreveu um livro na década de 70 chamado Sobre a Violência. E ela tenta diferenciar poder, violência e força. E se nós pensarmos, a partir do que ela colocou como sendo poder, a discussão do poder é uma discussão é, muito ampla, né, Ana? Toda a ciência política, a gente pega Rousseau, Locke, Hobbes, essa galera toda vai discutir a questão do poder. Hannah Arendt também vai discutir a questão do poder, diferenciando o poder da violência. Dizendo que aquilo que geralmente nós chamamos de poder é, na verdade, violência. Porque o poder ele é consensual. O poder só existe na legitimidade. A violência ela se dá através do uso de meios coercitivos, sejam eles quais forem. Então, nesse sentido... Aquilo que se exerce sobre os nossos docentes não é poder, é violência. E é uma violência que degrada não só a profissão, mas degrada o professor enquanto ser humano. Dessa forma, teoricamente, é preciso superar esse modelo de política degradada, a politicagem, que se convencionou estabelecer através do clientelismo. Precisamos contribuir, precisamos fazer com que se efetive o exercício legítimo da democracia, não nos submetendo às relações de mando e obediência, bem como, por outro lado, é necessário a reivindicação de concursos públicos que permitam aos professores autonomia para se posicionar contra as oligarquias constituídas na nossa região. Me parece, então, que duas coisas se colocam como perspectivas para a gente deslumbrar a hipótese da superação desse clientelismo. Em primeiro lugar, é defendermos, termos clareza, teoricamente, do exercício legítimo da democracia. E aí isso tem a sua perspectiva teórica e também prática, mas o outro que eu chamo de prático, que tem um caráter militante, é a reivindicação, é a militância para que haja concurso. Porque, a partir do momento que houver menos professores contratados e mais professores concursados como reza a Constituição, então essas pessoas terão mais condições de se colocar com autonomia. Porque a condição de contratado ela nos coloca justamente nessa posição de insegurança, de instabilidade e de vulnerabilidade diante dessa relação clientelista para terminar a minha contribuição, eu gostaria de recordar que não é só em pequenas cidades de poucos mil habitantes, como a que eu citei, que fatos como esses acontecem. Também em grandes cidades da região do Agreste e do Sertão, isso acontece recorrentemente. A precarização das condições de trabalho a destruição dos planos de cargo e carreira dos professores, a elaboração de planos municipais de educação sem a devida participação dos professores, a rotatividade de secretários municipais, aquelas demissões que acontecem em dezembro e recontratações em fevereiro, tudo isso indicam essa relação de violência que se estabelece não só nas pequenas cidades do Agreste e do sertão pernambucano mas também muito perto de nós e é contra isso contra essa forma de degradação da política que nós chamamos aqui de clientelismo político que nós devemos nos impor militar para que haja uma superação o exercício da cidadania, da cidadania e a militância para que consigamos concursos, para que os professores conquistem o seu espaço público de, de autonomia e liberdade. Obrigado. Fora aqui. Fora aqui.